Opa, tudo cada vez melhor! Eu sou Rogério Peixoto do programa Prazer em Voar, no site experimenteapaz.com.br E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre é, algumas coisas que você pode fazer para experimentar um pouco mais de tranquilidade é, quando você for voar. Né? É, isso não vai resolver o teu medo, não é isso que vai resolver o teu medo mas isso pode sim, começar a te colocar num estado mais positivo, numa situação mais é, favorável para você começar a se sentir melhor diante da ideia de voar. Ok? Para perder o medo de voar realmente, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou falar para você o que, é que você pode fazer para conseguir isso, mas é, para conseguir se sentir um pouco melhor, eu sugiro que você... É, primeiro se coloque numa posição onde você fique sentado com a coluna ereta ou de pé com a coluna ereta, o teu queixo paralelo ao chão e os teus olhos erguidos suavemente, como se você estivesse olhando para a quina entre a parede e o teto, onde você está agora. Então você eleva o teu olhar um pouco, mantém o teu queixo paralelo ao chão, mantém a tua coluna ereta, sentado ou de pé, da forma que você estiver, só evita fazer isso deitado, ok? É, porque aí você vai ter uma, uma, um resultado muito melhor fazendo isso sentado ou de pé. E, e agora eu quero que você pense no seguinte, ao invés de ficar tendo todos aqueles pensamentos negativos a respeito do, de voar, o que quer que seja que te perturba quando você pensa em voar, eu quero que você imagine... É, tudo de bom que pode acontecer quando você chegar ao seu destino. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você vai fazer uma viagem e você ainda está se sentindo mal a respeito dessa viagem, por algum motivo você experimenta o medo de voar. Então, para de pensar agora nessas coisas negativas todas e comece a pensar o que, é que você pode fazer de melhor enquanto estiver no lugar onde você vai estar uh, após o voo quando você tiver chegado no seu destino. O que você vai fazer que vai realmente valer a pena estar lá? Então se mantenha nessa posição, coluna ereta, queixo paralelo ao chão, o olhar, mesmo que você esteja de olhos fechados, eleve os seus olhos, é, mesmo com eles fechados. Tá? É, e comece a pensar nisso. O que de melhor que vai acontecer enquanto você estiver lá? O que, que vai realmente te trazer muita satisfação, muito prazer enquanto você estiver lá naquele lugar. Imagine agora tudo o que você vai ver, tudo que você vai ouvir, vai sentir enquanto estiver lá naquele lugar. Pense nas pessoas que você pode conhecer, nos lugares que você pode conhecer, em todas as atividades que você vai poder realizar enquanto estiver nesse novo lugar, ou nesse lugar que você já até esteve antes, quem sabe, mas que você realmente vai aproveitar de uma forma totalmente diferente, porque você vai estar 100% presente para aquele lugar. Agora, simplesmente imagine isso tudo acontecendo. Muito bem, muito bem. Esteja lá, veja, ou se sinta como se fosse real. Excelente. Agora eu quero te convidar a fazer o seguinte, termina esse filme aí na tua mente e imagina que você é o diretor desse filme que acabou de passar aí na sua cabeça. Dá uma nota de 0 a 10 para esse filme. De 0 é muito ruim um filme 10 é muito bom esse filme. E percebe se, se existe ainda alguma coisa que você pode fazer para melhorar esse filme ainda mais. Isso. Preste atenção a todos os detalhes a respeito daquele filme que você acabou de assistir. O que você pode melhorar para que esse filme seja ainda melhor? é a iluminação, são as cores, é o áudio, é o tipo de som que você ouviu, são as sensações que esse filme te passou, o que, é que pode ser melhorado? Sempre há espaço para melhorar alguma coisa, não é verdade? Então aproveita e perceba aí com você mesmo nesse instante, o que é que pode melhorar. E novamente feche os seus olhos, coloque a sua, o seu olhar um tanto para o alto teu queixo paralelo no chão, coluna ereta, e deixa passar esse filme novamente, fazendo todas as melhorias que você julgar necessárias e que você julgar importante para que esse filme seja ainda melhor. Perceba-se lá, naquele lugar agora. Veja-se lá, ouça-se lá, sinta-se lá. Fazendo tudo o que você quer fazer, encontrando as pessoas, os lugares fazendo as atividades que você realmente está determinado a fazer porque você vai viajar para lá isso, muito bem excelente e agora já tendo esse filme melhorado eu quero que você me diga agora qual a nota desse filme se era 10, ela melhorou ficou 10 mais se era menos de 10 para quanto foi agora a nota desse filme ele melhorou de alguma forma ótimo Excelente. Então agora, fechando seus olhos de novo, eu quero que você imagine o seguinte. Você está diante dessa tela onde esse filme passou. Estiga sua mão assim, ó, como se você estivesse tocando sua mão nessa tela agora. Isso. Muito bem. Eu vou contar de 3 a 0 e quando chegar no 1, eu quero que você se imagine pulando daí da onde você está para dentro dessa tela. E você vai passar a ver, ouvir e sentir tudo como se realmente estivesse lá agora nesse instante. Vendo através dos seus olhos, ouvindo através dos seus ouvidos e sentindo em todo o seu corpo, todas as sensações. Experimentando esse filme em sua plenitude, da melhor forma possível para você, como se estivesse realmente vivenciando isso lá agora em 3, você está se aproximando cada vez mais nesse momento em 2, esse filme vai começar a tocar agora em 1, um, isso, você pulou para dentro da tela e zero, começou a tocar o filme. O filme começa a tocar e você agora se vê, se ouve e se sente isso, o melhor filme de todos, excelente, ouvindo, vendo, sentindo, tudo, como se estivesse acontecendo agora, de verdade, simplesmente permita-se, isso, veja através dos seus olhos, ouça através dos seus ouvidos, sinta os cheiros, os rostos, sinta as sensações pelo seu corpo, excelente, ótimo, esse filme vai chegando ao fim, ótimo, muito bem e você vai se sentindo cada vez mais agradado, mais feliz mais satisfeito por estar realizando isso excelente, muito bem e agora já tendo realizado isso tudo de olhos fechados, eu quero que você imagine que você está voltando já para casa sim, voltando para casa pegando um avião, mas repleto dessa alegria, repleto dessa satisfação, totalmente tomado por toda a Energia positiva de ter feito tudo isso que você fez, visitado todos os lugares que visitou, conhecido todas as pessoas que conheceu. Isso. Imagine-se entrando num avião, voltando para casa, se sentindo pleno, seguro, totalmente feliz, totalmente satisfeito com essa experiência. E no avião, tudo que você consegue fazer agora é se lembrar desse momento de alegria, de satisfação que você já viveu, de tudo isso que você Acabou de viver e experimentar nesses dias enquanto estava viajando, enquanto estava fora. Isso. um passe de mágica, de repente, você chegou no seu destino de volta, você está em casa e tudo correu, tudo muito bem, muito tranquilo, muito sereno. Excelente. Muito bem. Agora, voltando para cá, abrindo os seus olhos, eu quero que você me diga o seguinte, conseguiu ver como se estivesse lá? Conseguiu ouvir como se estivesse lá? conseguiu sentir como se estivesse lá. Eu quero que você perceba o seguinte: foi tudo muito rápido aqui, mas você já aprendeu e já entendeu como é que funciona essa dinâmica. Você pode repetir isso muitas vezes daqui para frente, se imaginando lá, estando lá, vivenciando aquele momento que vai acontecer agora, tá? E percebendo-se na volta para casa muito mais feliz, muito satisfeito e agora, do ponto onde você está já tendo vivenciado essa viagem esse, esse filme que passou aí na sua cabeça eu quero que você imagine o seguinte você vai viajar para lá daqui a algum tempo de verdade você vai fazer essa viagem aí né? você não realizou isso de verdade, só na sua mente mas imagine-se indo para o aeroporto pensando em tudo isso que você vai realizar lá já conhecendo, já tendo essa percepção de tudo que você vai realizar lá. Como é que você se sente agora? Colocando seu foco e tua atenção apenas nesses pensamentos. Em tudo que vai acontecer. Como é que você se sente agora? Isso. Muito bem. Eu sou capaz de arriscar dizer que você já consegue se sentir melhor que antes. Muito melhor que antes. Quando pensado em realizar essa viagem. Tá? é Óbvio, isso não vai acabar com, com o teu medo nem mudar totalmente a sua percepção é, tão, tão fortemente, tão definitivamente. Para isso, eu realmente sugiro uma sessão de, de, de atendimento comigo, online, pela internet, ok? Num ambiente seguro, tranquilo, de videoconferência, ou você participa do programa Prazer em Voar, que é uma série com vídeos, onde você vai aprender passo a passo todos os elementos que você precisa colocar em prática para realmente se sentir totalmente tranquilo, sereno e seguro para poder fazer a sua viagem, para poder realizar o voo sem se sentir mal, se sentindo realmente é, tranquilo para poder fazer isso. Tá? Então, essa, esse é o caminho verdadeiro para você conseguir realizar isso. Combinados? Então é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço para você. Experimenta a paz.